a foto nós vamos precisar de balões. Eu como não tenho hélio para encher nos balões, eu vou encher com o meu próprio ar e como eu quero que os balões fiquem no ar, em cima de mim ou ao meu nível, eu vou atirá-los, por isso para esta foto nós vamos precisar de usar o flash, vocês podem usar o telemóvel, a camera reflex, a compacta, se tiver um flash, ótimo, porque assim os balões vão ficar estáticos na foto e é isso que nós queremos. Se vocês preferirem uma foto com arrastamento, ou seja, conforme os balões arrastar pela foto, não usem o flash, mas para esta foto específica vou usar o flash porque prefiro assim para este tipo de fotos. Para vocês conseguirem apanhar todos os confetis para esta foto, vocês precisam ter alguém para tirar a foto. Eu estou a gravar este decidi sozinha, decidi filmar a ver se de fotografar, mas vocês fotografem imenso. Só precisam de arranjar alguns amigos que possam tirar fotos. Se tirarem com o flash do vosso telemóvel é ainda melhor, que assim as, os confetis ficam estáticos no ar e vai ficar muito giro, mas se vocês também não tiverem ninguém perto de vocês, e se tiverem confetes à vossa beira, vocês podem fazer exatamente o que é que eu fiz com os balões. Vocês podem tirar os confetes para cima de vocês ou podem bufar os confetes para a lente e fica também muito, muito giro. Para a próxima foto eu comprei dois números, comprei o número 1 e o número 7. Eu nunca tinha comprado nenhum balão com formatos, com letras, com números e acho que fica sempre mesmo muito bem. É uma ideia ótima para uma foto, vocês podem comprar os números 2017 ou só 17 e acho que fica mesmo mesmo giro. E se vocês repararem, estas letras costumam ter um reflexo, por isso vocês podem brincar com isso e tirar fotografia ao vosso reflexo em vez de ser a vocês mesmos. E assim vocês ficam com o reflexo da vossa cara no balão e também fica uma foto mesmo muito engraçada. Para esta próxima ideia só precisas ligar os sparklers e é tão simples quanto isso. É só ligar. Tirar fotos, vocês podem tirar fotos tanto com luz natural como com flash e as duas ficam mesmo muito bem. Não se esqueçam também que no fim da festa vai haver imensos balões, imensos confetes fotos depois da festa, também ficam mesmo muito bem. Por isso, não se esqueçam de se divertir. quando de chegar aos 25 mil seguidores, vou fazer um mês inteiro de vídeos todos os dias. Por isso, estas ideias para fotos para o ano novo, espero que vocês tenham uma passagem de ano incrível e vemos nos no próximo ano.